Então, para as eleições 2020, os gastos eleitorais, eles são os mesmos gastos lá da legislação da 9504 que a resolução... 23.607.19 que é a nossa bíblia da prestação de contas traz aquele rol que normatiza a 9.504 são as despesas que vocês já estão acostumados despesas com programa de rádio e TV com pessoal, com material com propaganda com mão de obra com impulsionamento, com carro de som com profissionais contador, advogado as despesas de sempre os cuidados devem ser redobrados quando, para amparar o pagamento dessas despesas, vocês utilizarem recursos públicos. Alguns cuidados também devem ser reforçados quando você fizer material de publicidade, material impresso porque existem especificidades, por exemplo, todo material impresso tem que conter o, o CNPJ de quem confeccionou aquele material, o CNPJ de quem pagou a despesa daquele material, a tiragem também tem que constar, e aí, é importante vocês saberem que é muito comum candidatos terem problemas aí na tiragem, porque às vezes forçam a amizade. A cidade está forrada de material. Você olha lá, a tiragem, 10 mil. Então, tomem cuidado, porque hoje estamos em época de internet. Tudo é fotografado, tudo é filmado. Existe o pardal que é o aplicativo da Justiça Eleitoral, que qualquer pessoa, qualquer cidadão, pode fotografar ou filmar qualquer hipótese, indício de irregularidade ou de aplicação equivocada ou de alguma burla à legislação nas prestações de contas ou em qualquer etapa das campanhas, e enviar, tanto para a Justiça Eleitoral, quanto para o Ministério Público. Então, tomem cuidado de seguir à risca as regras do seu material, porque é comum chegar à Justiça Eleitoral fotografias de adversários que fazem de materiais que não têm aquelas exigências legais. E aí é muito comum vocês me perguntarem assim, todo material é de propaganda, tem que ter também as dimensões lá anotadas, o tamanho que ele tem, tem de estar anotado lá, constando do material impresso? Não. Essas dimensões, elas têm de constar na nota fiscal. Essa nota fiscal desse material, de tudo que você produzir na campanha, ela não pode ser uma coisa genérica, ela tem de ser detalhada e eu ainda digo mais, vocês juntem a amostra de cada material daquele que vocês estão fazendo. Porque, além das notas fiscais, além do documento que comprova o gasto, a Justiça Eleitoral poderá ainda exigir provas materiais da entrega, do recebimento desse material. Já sabemos... Né, pela experiência das campanhas passadas, que existem empresas declaradas com valores altíssimos gastos por, com candidatos né, é, na produção de material de campanha, e você vai ver ali nos cruzamentos dos bancos de dados que aquela empresa não tinha funcionário suficiente para aquela produção daquele tamanho. Então, diante dessas burlas todas, a legislação está cada vez mais exigente e mais estreita nesse sentido. Então, fotografe, filmem, documentem, montem ali um arsenal comprobatório dos gastos que vocês estão realizando, principalmente com os fundos públicos, porque qualquer gasto que seja irregularmente gasto com os fundos públicos tem de ser recolhido idêntico valor para o Tesouro Nacional. Imagine você ainda ter que ter esse valor de devolução porque simplesmente você não observou detalhes de uma legislação que traz pormenorizadamente o passo a passo de cada despesa.